O mundo mudou, a nossa rotina também. Percebemos que pequenos gestos fazem toda a diferença, então é hora de desenvolver bons hábitos com consciência, praticar alongamentos matinais para ter um dia relaxante, fazer exercícios para o corpo e para a mente cuidar da saúde com alimentos saudáveis se precaver com mais higiene o momento agora é de cuidar ainda mais as pessoas à nossa volta com atenção carinho e segurança vamos superar essa fase juntos estamos aqui sempre proporcionando bons momentos a você é hora de praticar bons hábitos